Está no ar o Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Mato Grosso. E nesta edição você vai conferir. Os desafios e de direitos das mães na volta ao trabalho, após o fim da licença maternidade. Estou naquela angústia de, ai meu Deus, como vai ser se eu vou conseguir continuar com, com esse propósito, para sair do trabalho também, para continuar dando as mamadas para ele. Em estúdio, uma entrevista com a juíza Leila Borges sobre a Semana Nacional da Execução Trabalhista. E ainda tem o quadro com a decisão da semana, as dicas do tome Nota e o giro com os principais fatos da Justiça do Trabalho. Tudo isso agora no Trabalho em Revista. Quem é mãe sabe que voltar ao trabalho depois de ter filho não é tarefa fácil. E uma das principais preocupações no retorno é com quem ficará o bebê e como será a amamentação nesse período. O agosto dourado é o mês de conscientização das mães sobre a importância do leite materno como alimento de ouro para a saúde dos bebês. E o trabalho em revista mostra os direitos garantidos a essas trabalhadoras após a licença maternidade. Desde a chegada de Martim, tudo mudou na vida da Marcele. É tanto amor que não coube apenas no coração. E ela materializou o sentimento ao decidir tatuar a rotina maternal no antebraço. Mas após passar quase seis meses grudada assim, 24 horas por dia com o filho, Marcele nem consegue imaginar como vai lidar com a separação quando tiver que retornar ao trabalho. Estou naquela angústia de, ai meu Deus, como vai ser se eu vou conseguir continuar com, com esse propósito para sair do trabalho também, para continuar dando as mamadas para ele, né e como é o momento dele, e a hora que ele quer, então estou com esse receio. É uma angustiazinha que a mãe, acho que toda mãe tem mesmo, né que é a hora de retornar ao trabalho. Né? Para mães como Marcele, a CLT estabelece alguns direitos na volta da licença maternidade. A empregada mãe tem direito a dois descansos especiais de meia hora cada um, exclusivamente para amamentar o filho até que ele complete seis meses de idade. O período ainda pode ser prorrogado, dependendo das condições de saúde da criança. Com certeza dá, e a gente busca de todas as formas né, o melhor para os nossos filhos. Para garantir esses benefícios às mães e aos bebês, os empregadores também precisam se organizar. A lei determina, por exemplo, que empresas com mais de 30 trabalhadoras ofereçam um local adequado para abrigar as crianças em fase de amamentação exclusiva. Em outros casos, a mãe pode escolher uma creche de sua preferência para deixar o filho. Neste caso, o reembolso do auxílio creche não pode ser menor que o custeado pela trabalhadora. Se a escolha da funcionária foi pela creche, este nutricionista explica alguns cuidados que as mães precisam ter, principalmente na hora de estocar o leite materno. O leite ele tem que ser é, armazenado por 12 horas, é o recomendado. Passando essas 12 horas é importante congelar esse leite. Lembrando, o recipiente ele tem que estar bem higienizado, o, processo, o recipiente que vai fazer a retirada do leite, né, também muito bem higienizado para poder ter uma qualidade melhor desse leite. Porém, nos últimos anos, a Justiça do Trabalho em Mato Grosso decidiu que condomínios de centros comerciais, como shoppings, têm a obrigação de oferecer espaço de amamentação. Em Cuiabá, há pelo menos três decisões judiciais para que os shoppings ofereçam este espaço. Então, quem é que tem um controle daquele espaço? É o condomínio, é o shopping, e não os lojistas individualmente considerados. Então, já que ele tem um controle do espaço, ele tem como... A organizar o uso daqueles partos, é dele é dele a responsabilidade de construir um espaço e manter para a guarda dessas crianças em período de amamentação. Para essa pediatra, a lei também se justifica porque o aleitamento materno garante uma vida melhor aos bebês no futuro, ao diminuir o risco de infecções, alergias, doenças respiratórias, entre outras. Além de evitar ainda a obesidade, colesterol alto, hipertensão e diabetes tipo 2. O dia que os empresários eles, é, certificarem e entenderem que a mãe vai trabalhar melhor, vai ter maior produtividade, vai ter menos afastamento do trabalho por doença do seu nenê, principalmente nos dois primeiros anos de vida, que, é, que a criança fica mais doente, eles vão investir, com certeza, fundo nessa, nessa sala de coleta, nesse tempo maior, para os nenéns ficarem com, com as mães. Em algum momento da vida, você já deve ter trabalhado além do horário estipulado em contrato. É a tal da hora extra. E o quadro Tome Nota de hoje fala dos seus direitos caso precise estender a jornada. Confira! Quatro coisas sobre hora extra. Você ficou trabalhando até tarde, além do horário estipulado no seu contrato? Então fique ligado, essas horas adicionais precisam ser pagas com no mínimo 50% de acréscimo sobre o valor da hora normal. E nada de ficar horas e horas além da jornada. Pela CLT, você não pode fazer mais que duas horas extras por dia. O limite só pode ser extrapolado em casos excepcionais de serviço inadiável ou de possibilidade de ocorrência de prejuízo para o empregador. E tem mais! Jovens com menos de 18 anos não podem assinar acordo de hora extra. Quem não é maior de idade só pode passar das horas previstas em contrato em caso de necessidade urgente e momentânea. Para quem trabalha em atividades insalubres ou perigosas, a hora extra só é permitida com autorização do Ministério do Trabalho. Essas foram as 4 dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. TST Tube é a Justiça do Trabalho, sempre com você. No quadro Decisão de hoje, a jornalista Sinara Álvares conta o caso da gerente apelidada no trabalho de Capivara. Confira.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 cabe recurso da decisão. Acompanhe agora as principais notícias da Justiça do Trabalho no Giro da Semana. O game Futuro em Jogo, criado pelo TRT de Mato Grosso, foi destaque no Festival de Inverno de Bonito, em Mato Grosso do Sul. Nos três dias de evento, o jogo que fala sobre os prejuízos do trabalho precoce e também das drogas, divertiu crianças e adolescentes. Até o governador do estado vizinho, Reinaldo Azambuja, visitou o estande e aprovou o game. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul, responsável pelo evento, pelo menos 150 crianças se divertiram com o um game a cada hora. O alerta para a exploração da mão de obra infantil também foi tema de palestras promovidas pela Justiça do Trabalho em Mato Grosso, nos municípios de Peixoto de Azevedo e Colíder, região norte do estado. O Grupo de Trabalho Interinstitucional, g 323 também promoveu palestras sobre outro tema importante, prevenção de acidentes de trabalho. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho manteve a justa causa aplicada à estoquista de uma rede de calçados de Cuiabá, que havia sido dispensada por faltar ao serviço de forma reiterada e sem justificativa. No processo, a empresa relatou que, antes de dispensá-la, aplicou 12 penalidades escritas, além de advertências verbais pelas constantes ausências. Os desembargadores aceitaram as provas da empresa e mantiveram a justa causa. E as inscrições para participar da Semana Nacional da Execução Trabalhista continuam abertas para patrões e empregados que tenham interesse em conciliar entre os dias 17 a 21 de setembro. No próximo bloco, a Juíza do Trabalho, Leda Borges, explica como participar e evitar uma possível penhora de bens por dívidas trabalhistas. Não saia daí, que a gente volta já. No trabalho, também é lugar de cuidar da saúde, ao invés de mais café, porque não um copo de água.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 Oh, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Esta é uma pistola de pregos. Um exemplo de produtividade.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 Olá, o Trabalho em Revista está de volta. As inscrições para participar da Semana Nacional da Execução Trabalhista continuam abertas para patrões e empregados que têm o um interesse em conciliar entre os dias 17 a 21 de setembro, quando serão realizadas as audiências. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a juíza do Trabalho, Leda Borges, que já está aqui ao meu lado. Seja bem-vinda ao Trabalho em Revista. Obrigada. Doutora, a gente vai falar sobre Semana Nacional da Execução Trabalhista. O que é a execução trabalhista, primeiramente, para quem está em casa poder entender? Sim, geralmente o, o empregado ele ajuiza uma ação buscando as verbas decorrentes do contrato de trabalho e esse, esse, essa ação tem uma sentença, é, eventualmente terão recursos. Quando esse processo ele não compõe mais um recurso, eu tenho um valor definitivo a ser recebido pelo empregado. Nesse caso, é, o, a empresa, o empregador, a empresa, né ele é citado para pagar. Se ele não fizer o pagamento espontaneamente, então daí nós começamos o processo de execução. Então, primeiramente, ele é citado para vir pagar. Olha, você deve X, não pagou, então nós começamos então o processo de execução, que seriam é, formas de... de receber esse valor de um, de um jeito forçado. Né? Então, eu vou em busca de patrimônio desse devedor para satisfazer o crédito do, do empregado. Então, essa semana específica é justamente para evitar isso, para que bens, por exemplo, vá a leilão. Exatamente. É, a Semana Nacional de Execução, ela foi pensada para que as partes que têm interesse em fazer uma composição nesse estágio do processo, eles venham a juízo, eles procurem o judiciário, porque nós faremos aí um, um, um grande mutirão, né, para é, tentar é, o máximo de conciliação possível, porque com a conciliação as partes elas ficam, né, mais tranquilas, já têm a certeza do valor que vão receber e a forma que vai ser pago, então é, nós colocamos um fim nesse litígio. Quando há essa execução, qual é a estratégia da Justiça do Trabalho para angariar esses é, bens? Porque na mesma semana que tem a Semana Nacional da Execução, também tem o um leilão que ocorre para poder fazer as vendas, para que possa ser ressarcido aquele autor do processo. Como que funciona isso? Como a Justiça do Trabalho faz para angariar esses bens? E como a pessoa que já está nesse processo pode conciliar nessa semana? Então, dentro do processo de execução, uma das formas de, de pegar esse dinheiro do executado para pagar o valor para o empregado, para o exequente, uma das formas seria é, a expropriação do bem desse, exec, desse executado, né, do, do réu, que não trouxe o dinheiro espontaneamente. Então, o, quando eu faço a penhora desse bem, eu levo ele à asta pública, né? com a, a semana nacional de conciliação nós temos aí uma assim vamos dizer uma última oportunidade do, do do executado de vir e tentar uma composição assim que seja menos onerosa porque o bem que vai à asta pública geralmente ele é arrematado por um valor que não corresponde ao valor originário dele né porque nós temos um percentual que ele pode ser arrematado então se esse devedor vem e negocia esse o, o o débito dele, ele evita que o bem que ele tem seja expropriado num, num valor que não corresponde ao que realmente é. É importante lembrar que essa semana é, são de processos já sentenciados. Isso não quer dizer que o, o réu vai chegar aqui e vai conseguir mudar o valor dessa ação. Mas há outros tipos de acordo que podem ser feitos e facilitar, né? Sim. Na, na conciliação, em qualquer fase da, da conciliação, a gente tem aí a possibilidade de transacionar valores, né? Às vezes o, o exequente vem e ele faz uma proposta, um deságio, né? E se esse deságio não for possível, se o exequente, que é o empregado, né? Se ele não permitir esse deságio, se ele não concordar com esse deságio, porque o acordo é, é né? uma parte cede de um pouquinho, outra parte cede de um pouquinho. Se o exequente, é, que é o empregado, ele não concorda com esse deságio, Ainda pode ser feita uma proposta de parcelamento, né? Então isso tudo essa essa negociação que a gente busca na semana nacional, porque a depender do da, da fase da execução, o execuente ele não po, o executado perdão o réu ele não pode mais fazer o parcelamento. Então, é, se a parte autora concordar, pode ser feito parcelamento, ele pode é, até conceder um, um deságio, né? E, e todo mundo fica feliz. Quando chega na audiência e o, por exemplo, sentenciado afirma não tenho condições, não tenho como pagar, o que, que é feito? O que, que fica decidido? A justiça aguarda um período? Há um prazo cedido? Como que, o que, que acontece, doutor? Então, assim, no primeiro momento, se não houver a possibilidade de acordo, mas existe ainda, eles estão em tratativas, mas eles não conseguiram chegar num consenso nesse momento. Se houver ainda, ah, eu preciso de uma atualização de cálculo, eu preciso de, de um prazo aí, porque a gente está chegando no valor, a gente ainda pode redesignar essa audiência, remarcar ela, fazer quantas audiências forem necessárias para que esse acordo é, seja é, finalizado, se ele seja concluído. Se o acordo não for feito de forma nenhuma, o processo retorna para a vara de onde ele estava, a unidade, ou se, o acordo, se a audiência foi feita na própria unidade, ele volta para a fase que ele estava. Então se o, o juiz está lá procurando patrimônio, procurando carro, casa, é, aplicações financeiras, vai continuar essa execução forçada até localizar algum patrimônio que seja o suficiente para satisfazer o crédito do, do empregado, do autor. Quantas audiências aí é a meta para de conciliação nessa fase de execução é no próximo dia do dia 17 ao dia 21? É, então nós teremos audiências. A previsão é para ter pautas especiais em todas as unidades do estado, tanto do interior como de da capital e de Várzea Grande. Então é, nós temos uma meta aí de pelo menos 30 audiências por, por unidade. Né? e mais as audiências que serão realizadas no, no, na Sejusque, que é o Centro Judiciário de Conciliação que nós temos. É, a previsão lá é em torno de 240 audiências durante essa semana. E como participar? Como participar? Muito bem. As pessoas podem procurar as unidades onde o seu processo está tramitando. Tá? Então, ah, eu tenho um processo lá em Lucas do Rio Verde, eu vou lá na unidade e vou lá no balcão e falo assim, olha, eu gostaria que o meu processo que está na fase de execução seja incluído na semana nacional de conciliação de, da execução, conciliação na execução aí o, o diretor ele vai pegar esse processo e vai incluir na pauta ou você pode também, esse mesmo empregado né, é, em especial os processos de Cuiabá e grande pode comparecer na Sejusc, ah, no sexto andar do prédio das varas aqui do tribunal é, e pedir no balcão também, eu gostaria que meu processo fosse incluído na pauta. Ou ligar também no 3648-4119 e, e fazer essa solicitação. E por fim, nós temos também o aplicativo Quero Conciliar. Né? É, ele fica no site, é só clicar lá, ele é bem facinho de preencher, ele é autoexplicativo. É, faz a solicitação e dá um destaquezinho. É, que quer que inclua na, na Semana Nacional de Execução. O acordo sempre é o melhor caminho, né? Com certeza. As partes vão sair mais leves, o executado vai se, é, se ver livre desse problema, o reclamante, que é o autor, vai ter satisfeito é, o seu crédito e a gente diminui aí o índice de execução, que hoje gira em torno de 52% dos processos em trâmite. Ok.